Para minha alegria, eu já comecei a praticar. Né? Aqui está um dos primeiros contratos que eu já estou é, fazendo para um cliente aqui na parte do, do, do site, né? E também tem outros clientes que já estou em contato. Isso tudo para minha vida profissional e para minha vida pessoal, né? Só tenho crescido nesse grupo. Então, tem sido maravilhoso. É, então, são mais duas fontes de renda que nós temos aí. Fora a, a agência de sites que começa a acontecer, eu já tenho também outras recorrências que já estão acontecendo através do, do, do método 5x5 escalável. Então, dá para dizer que você hoje tem três fontes de renda, que é a recorrência como afiliado, a venda linear como afiliado e o teu próprio negócio, que é a tua própria agência. Isso? Exatamente. Fora, Leandro fora o que nós estamos aprendendo. O meu crescimento profissional, ele deu um up, porque assim, ó, eu tinha um negócio. Meu negócio é na área de, de publicidade, eventos, e a, é, a, é um segmento que deu uma queda muito grande. Então, eu tive que procurar, vamos dizer assim, um plano B para a minha vida profissional. E aí, eu encontrei um o método 5x5 escalável, que já está me dando três pontos de renda, três formas dando né? um plano A, não mais um plano B na minha vida. Então, assim, olha, eu só tenho a agradecer, muita gratidão mesmo. E outra coisa, o suporte que nós temos, isso assim não tem preço, Leandro. Então, quer dizer, são quatro coisas que eu estou ganhando aqui, tá? O suporte não tem preço, isso é imensurável, porque além de nós estarmos com pessoas maravilhosas, que têm didática, é, é, experiência na área como é o teu caso, a tua experiência, a tua bagagem que você não há, você não, você não coloca nada às escuras, você traz à tona tudo que você sabe. E além de tudo, tem uma motivação, porque nós temos uma comunidade